Eu tô muito, mas eu tô muito feliz, olha só Agora são meia-noite e sete da noite, tá? Resolvi gravar esse vídeo para vocês para mostrar, olha só Peguei uma sequência de greens aqui de uma maneira totalmente simples, tá? Que me gerou mais de 150 reais de lucro aqui E quero mostrar para você como você pode fazer exatamente a mesma coisa Bom, se você não é inscrito aqui no canal, primeiramente quero pedir para você se inscrever aqui no canal Ativar as notificações se você gosta desse tipo de assunto Porque eu tô trazendo cada vez mais Resultados meus e coisas que eu faço em relação a Best365, então se você gosta deste mercado e quer aprender mais, tô trazendo conteúdo de graça pra você aqui, então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, pra quem me acompanha há um tempo já, já sabe que eu entrei neste mercado tem um tempo, tá? Eu, sou, eu, eu gosto de mandar real pra vocês aqui, então assim, eu não sou nenhum analista profissional nada disso, eu apenas sigo as entradas de um grupo, e por que que eu faço isso? Eu quebrei a banca quatro vezes desde que eu comecei a trabalhar neste mercado, né, desde que eu comecei a operar e tudo mais, eu quebrei a banca quatro vezes porque tentei seguir as análises do meu próprio jeito, sabe, eu, eu já perdi mais ou menos uns 3 a 4 mil reais porque eu tentei operar do meu próprio jeito, a gente começa naquela empolgação e a gente perde muita grana, eu não sei se já aconteceu com você De você já perder muito dinheiro com isso De você já ter quebrado a banca alguma vez Coloca aqui nos comentários se você já quebrou a banca Se você já perdeu dinheiro alguma vez na Best 365 Bom, e depois disso, para ser bem sincero com você também Eu cheguei a fazer parte de dois grupos de sinais uh, Que eu fiz parte, porém não tive um bom resultado, tá? Primeiramente porque não foi por conta de que o grupo era ruim Os sinais e as entradas que os caras mandavam era ruim, na verdade era porque eu entrava muito pouco Às vezes os caras mandavam 10 sinais no dia Eu entrava somente em um E entrava exatamente no que dava head, né Hoje eu faço parte de um grupo sinal já tem um tempo E eu tô falando é, muitas vezes com vocês sobre isso aqui Mas é porque realmente de coração Quero que vocês entendam o que, que eu faço aqui Porque eu sei que outras pessoas também Gostariam de ganhar uma média de 100, de 80, de 70 reais por dia Que talvez já ajudaria muita gente, né A minha meta diária é ganhar mais ou menos uns 200 reais por dia aqui, ó, Dessa vez foi 150 reais hoje em três entradas apenas. Eu peguei apenas três entradas e as três deram green, tá? Na verdade, não. Na verdade, foram quatro entradas. Perdão, aqui, ó. Foram quatro entradas. E as, é, somando as quatro entradas aqui, deram mais de 150 reais no dia. Então, seguinte. O que, que eu quero que você entenda aqui, tá? Sendo bem sincero para você... É, eu não tô aqui pra, pra falar pra você que é fácil, que você vai ficar milionário de um dia pro outro, nada disso, beleza? Mas é uma parada, mano, que eu gosto muito de frisar as pessoas que estão começando também, que me chamam no Instagram pra conversar. É muito simples você fazer se você fizer do jeito certo, tá? Muitas pessoas perdem dinheiro porque ficam tentando afobadamente, sabe, apostado do próprio jeito, ficar apostando no time do coração, que também faz muitas vezes a gente perder dinheiro. É seguinte, a minha meta do dia... É fazer uma média de 150 a 200 reais por dia, ok? Que vai me dar no mês uma média de 5 a 6 mil reais aí a mais no mês. É a minha meta diária. Então, por exemplo, esses três sinais aqui, esses quatro, essas quatro entradas, eu juro pra vocês, eu mostrei lá no meu Instagram, pra quem não viu, olha, eu vou até mostrar pra vocês aqui. Eu coloquei nos stories do meu Instagram aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Eu postei um no Instagram ó. em 15 minutos, tá? Eu peguei três entradas seguidas que deram green em 15 minutos. E seguinte, o gato tá fazendo barulho aqui. Então é o seguinte, eu bato a minha meta e o que, que eu faço? Quando eu bato a minha meta no dia, eu paro. E um grande erro das pessoas é que as pessoas, elas, é, como quando começam a acertar, elas continuam até perder de novo a grana. Então não, quando eu bato a minha meta, eu bati aqui 180, 200 reais no dia, mano, eu paro. E continua somente no dia seguinte, tá? Outro ponto importante que eu gosto de frisar para vocês Tem dia que vai ter red, vai Por exemplo, hoje eu peguei todos os sinais Deram um green Mas tem dia que tem red, tem Mas sempre termina no lucro Porque, por exemplo, às vezes eu pego um red E pego três, quatro, cinco greens no dia Entendeu? Então se você seguir as entradas Dentro do grupo, que é esse grupo aqui que eu faço parte Eu vou te mostrar aqui, ó esse grupo aqui que eu faço parte, ó Esse daqui, ó esses aqui foram os resultados de hoje. Olha só para vocês terem uma ideia. Esse aqui foi hoje, ó. Agora são meia-noite e onze, como você pode ver aqui na tela do meu celular. Tô gravando o um vídeo essa hora pra vocês, tá? Eu não me importo de ter que gravar vídeo tarde da noite pra mostrar pra vocês isso daqui. É pra mim é super de boa, eu gosto disso. Seguinte, ó. Olha só, esses foram os resultados de hoje, ó. Foram 13 entradas hoje. Dessas 13 entradas hoje, apenas duas que deram red. Olha só pra vocês verem. Duas deram red, mano. De 13. De 13, 11 foram... Greens, tá vendo para vocês verem? Então se você pegar a maioria das entradas no dia, você consegue um bom resultado Vou te mostrar aqui, ó Que tem inclusive resultados dos alunos aqui de hoje Olha, olha só essa daqui, olha Mil reais que o cara jogou, voltou 660 reais de lucro Nessa aqui também Vamos ver se tem mais resultados aqui de aluno só de hoje, só para você ter uma base Porque sempre joga aqui os resultados do dia Aqui, ó, resultado de aluno positivo Então sim, mano, os resultados dentro do grupo é muito bom E como que funciona? Nada mais, nada menos, os analistas que ficam dentro do grupo mandam as entradas durante o dia lá dentro do grupo, né? Você não precisa ficar seguindo o sinal, você não precisa, na verdade, ficar tendo que fazer análise dos jogos. eu quebrei banca por conta disso. A única coisa que eu faço é seguir as entradas. Eu espero os caras mandarem as entradas dentro do grupo, que eles já mandam as entradas assim, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Esse aqui é uma entrada, eles mandam o um link do jogo, você clica, já vai diretamente para o jogo e aqui tá explicando o que é para fazer, ó. Sacou? E você simplesmente faz o que os caras é, mandam pra fazer aqui e pronto. Depois de 5, 6, 7 minutinhos, por exemplo, a aposta se resolve e você já tem o dinheiro liberado ali pra você sacar dentro da sua plataforma. Então basicamente é isso, tá? Tô gravando esse vídeo pra vocês essa hora, meia-noite, porque eu sei que tem muita gente que quer aprender, a, a que quer começar a ganhar mais dinheiro através da internet. Eu não sei quanto que pra você hoje seria interessante você começar a ganhar pela internet, seria 100, 50 reais por dia e tudo mais... Mas dá pra você fazer se você fizer de forma consciente, tá? De forma consciente. Eu vou deixar o link do grupo VIP aqui na descrição pra você. Você, vai, você tem acesso ao curso, acesso ao grupo VIP e acesso a um bônus meu, tá? E o link que eu vou deixar aqui na descrição pra você é um link que tá com desconto, tá? Você vai pagar com 60% de desconto e a partir do segundo mês ainda você paga metade do valor. A partir do segundo mês, tá bom? Eu vou deixar o link aqui se você quiser saber mais. Se você não quiser também não tem problema nenhum. Mas resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu acho que... Vai ajudar quem quer começar a ganhar dinheiro pela internet, tá bom? Então, um grande abraço para você, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. E valeu!